Faz muito tempo eu criei uma música, This Point. E eu não estava encaixando o sentimento certo para essa música. Ou alguma coisa que encaixe bem com a música, que explique ela. Mas com tudo o que está acontecendo no mundo hoje em dia com a terra, a queimação da Amazônia, a matança de animais, a poluição no mar, aquecimento global, a fome que as pessoas passam sem necessidade. A pobreza é uma junção de coisas que ferem a gente e ferem a terra. né? E essa música, ela, ela explica como a gente não liga, ou pode não sentir o que a Terra sente, e fala como que a gente chegou tão rápido assim, porque não é uma coisa que aconteceu, sabe, devagar, foi muito rápido que aconteceu, muito rápido que o ser humano conseguiu atingir essas coisas. Então, eu queria fazer essa música para as pessoas tomarem consciência, incluindo eu, porque o que está acontecendo no planeta é bem triste. E a Terra é o que nos resta, é o que nos abriga, é o que provou em tudo que a gente precisa e é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente, né? How do we break so quickly? How do we get to this point? How do we break so quickly? Yes. How do we get to this point? How do we break so quickly? How do we get to this point? How do we break so quickly? Saying it's not.